Por exemplo, eu apresentei uma emenda, Nacife, na medida provisória do Minha Casa Minha Vida. Bom, Minha Casa Minha Vida, para para faixa 1, que é a faixa mais pobre, né? ele, ele tradicionalmente faz grandes conjuntos habitacionais. E isso destina o um recurso para esses, esses empresários aí, tipo MRV, esses caras aí. Poxa, por que não? E eu fiz essa emenda a gente, a Caixa, contratar pequenos empreendedores que claro. construam cinco casas, dez casas, dez apartamentos em terrenos pequenos, dentro das cidades. É então, isso, a gente vai bom. possibilitar que esses pequenos, milhares de pequenos construtores, que estão aí construindo, mas com grande dificuldade, possam entrar num programa como Minha Casa Minha Vida. Então, acho que a gente tem que focar, e o governo tem que focar, Nessa, nessas oportunidades, entende eu acho que a gente tem que dar uma mudança estrutural na forma também como a gente atua, a gente que eu digo, o, a, nossa, a nossa cabeça atua, né? para que a gente dialogue e incentive a formação dessas pequenas empresas, pequenos negócios e, consequentemente, a, a geração de milhões de empregos, que é o que o Brasil precisa agora.